Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo, trabalho aqui na loja na x e sou responsável pela área de ecossistema, que são todos os nossos parceiros. É, voltando aqui com mais um webinar para a gente falar com vocês. E dessa vez a gente está fazendo junto com o Bling. Então, o Guilherme que trabalha no Bling, está à frente do, da área de marketing do Bling. Vai falar um pouco para a gente, é, vamos trocar uma ideia aqui, vamos conversar um pouco sobre a importância do ERP, como é que o ERP pode ajudar na loja de vocês. Guilherme, se apresenta aí, fala um pouco com o pessoal. Vamos lá. aí, pessoal, tudo bom? Uh, sou o Guilherme, coordeno a área de marketing aqui do Bling. Hoje, então... Como o Gustavo falou, a gente vai falar um pouco sobre como que um RP ajuda o e-commerce. E, antes de tudo, quero mais uma vez agradecer o Gustavo, a Verônica, todo o pessoal da X-Tech pelo convite e pela parceria. Então, já deixar aqui os nossos agradecimentos aí pelo convite para participar desse evento. A gente espera aí também tirar todas as dúvidas. Então, o que vocês tiverem de dúvidas, fiquem à vontade em nos perguntar aqui a ideia hoje é fazer um bate-papo mesmo. Vocês tirarem dúvidas, a gente falar e, e, e é isso aí. Então, vamos lá. O Guilherme tem uma apresentação para a gente usar como, como guia, né, para a gente seguir uma, uma linha aqui. Mas a gente vai trocando uma ideia, eu vou também perguntando para ele algumas coisas que a, gente, que a gente sabe, que a gente sempre recebe dúvida de... De lojista, sempre o pessoal está falando com a gente E aí, no meio disso, a gente vai trocando essa ideia aí, Tá bom? Então, Guilherme, pode começar Compartilhe com a gente Deixa eu compartilhar minha tela aqui Vamos lá. o pessoal tá conseguindo ver a apresentação aí? Só só me confirma aí, por favor, antes da gente começar. Tá pequeno assim, tá não tá a tela inteira. Dá para ver, ela, mas não tá a tela. Que, é, aí como vocês, acho que a Verônica tem que compartilhar com a minha tela aí para aparecer para todo mundo. Como ela que tá, tá fazendo né? Aí só ela botar compartilhar a minha tela que daí aparece para todo mundo aí. Já está aparecendo, na verdade, para todo mundo. Ai, tá grande. Beleza. Vamos, vamos então beleza, pessoal, vamos falar sobre um ERP. Eu imagino que vocês ou pelo menos a grande maioria de vocês que trabalha com e-commerce infelizmente não consegue ficar focado em apenas uma área de atuação na empresa. Então vocês têm que cuidar da, dos pagamentos, controlar compras, controlar estoque, controlar fluxo de caixa, etc. Enfim, todas as funções que fazem parte de uma empresa e de um e-commerce. Então, o que, que é um ERP? O ERP ele vai ajudar muito a, nessas atividades todas da empresa, porque ele ajuda a controlar os recursos e a descomplicar determinadas execuções operacionais, como a emissão de notas fiscais, por exemplo. Ou seja, a, o RP ele vem para ajudar a automatizar a gestão do negócio de vocês. Eu costumo dizer que a principal função de um RP é fazer aquelas tarefas burocráticas que muitas vezes tomam bastante tempo do empreendedor. Aquela tarefa, entre aspas, chata de emitir uma nota, de fazer um lançamento no, no estoque, fazer um lançamento de uma conta a pagar, uma conta a receber. Então, tudo isso, o ERP, ele pode ajudar o empreendedor a organizar de uma maneira simples e rápida. Que, além disso, ele também organiza as atividades gerenciais, trazendo vantagens para diversas áreas da empresa, do estoque à contabilidade. É um pouco disso que eu falei. Todas essas funções burocráticas, administrativas, que, é a que fazem parte do, do gerenciamento de uma empresa, o ERP ele consegue automatizar e fazer isso de uma forma simples para vocês, com poucos cliques, porque aí vocês vão ter também um maior controle e vão ter maior tempo para se preocupar com outras atividades da empresa. Eu, eu, eu vejo que, que essa é a principal vantagem de um RP para um empreendedor, é fazer ele ganhar tempo, é fazer, ou melhor, ou melhor dizendo, é fazer com que ele pare de perder tempo com tarefas repetitivas e burocráticas. Em poucos minutos você consegue ter nas mãos os dados de desempenho da organização, o que pode ser extremamente positivo nas ações de planejamento estratégico e tomadas de decisão. É, hoje em dia é, é, seria, uma, seria até quase um suicídio a gente tomar decisões empresariais sem estar baseado em dados. Então, uma outra vantagem do ERP também é essa: ele é, é fornecer esses dados e essas informações para tomada de decisão. Que tipo de dados há? Ah, qual produto está vendendo mais? Qual o nível do meu estoque? Se eu preciso fazer uma promoção para baixar um determinado nível de estoque de uma peça? Se eu tô, meu prazo médio de pagamento está muito, de recebimento está muito alto? Se eu tô pagando uh, com muito juros? Enfim, o ERP ele ajuda a, a ter essas informações na palma da mão para que assim vocês consigam tomar uma decisão de forma mais assertiva e mais rápida. E, e o que, que um ERP pode fazer para vocês? Ou seja, quais são as principais ferramentas que compõem um RP? Uma das principais que eu vejo é a gestão de estoque. Ou seja, vocês conseguem acompanhar o quanto saiu, o quanto tem que comprar de uma determinada peça, os níveis de estoque, definir níveis máximos, níveis mínimos de estoque para cada peça, eu acho que isso é uma tarefa hoje primordial para ajudar a gerir as compras da empresa, para que vocês comprem só exatamente aquilo que é necessário para não ter estoque excedente e nem ter estoque faltando para atender os pedidos dos clientes. Então, essa é uma das funções básicas e principais de um RP, que é a gestão de estoque. E aí, Guilherme, deixa eu te perguntar, é, isso é uma pergunta que a gente recebe bastante. É, para fazer gestão de estoque eficiente com ERP, o estoque ele tem que ser inserido é, na plataforma ou insere o estoque no ERP e o ERP joga isso para a plataforma? Ele pode fazer isso na, na própria no próprio RP mesmo para que ele vá fazer a sincronização. Então como é que funciona? Vocês fizeram compra? Vamos chutar um exemplo de camisa de camisas. Vocês compraram 100 camisas tamanho M. Então vocês vão lá e lançam 100 camisas tamanho M no estoque. E isso vai fazer a sincronização com a loja. Então é, é importante até abrindo um parênteses, que o RP ele não vai eliminar o trabalho de vocês acompanharem, né, então é, é fundamental também que vocês façam os lançamentos corretos, tanto de estoque como de, de caixa, enfim, para que tenha a informação atualizada, então vocês podem fazer o lançamento no, no RP, ele vai fazer a sincronização com a loja. Ah, bacana, então ele pode, ele pode acompanhar tudo direto pelo pelo ERP, que vai fazendo essa sincronização com a loja virtual. Isso, exato, isso. Aí vai o quanto vai acompanhar o quanto saiu, o quanto que. as compras, né? Enfim, vai fazendo essa atualização aí do estoque, para que aí o empreendedor tenha sempre o número atualizado, que é fundamental aí para planejar as compras e também planejar até alguma ação promocional de determinado produto. Beleza, vamos lá. Vamos lá. Outra função que um RP ajuda ao e-commerce e as empresas é a gestão de clientes. Cadastro de clientes, ah, eu quero cadastrar os meus clientes, botar o aniversário dele, e-mail, enfim. Essa gestão de clientes, dos contatos dos clientes também é fundamental para vocês também... Pensar em alguma promoção, enviar algum e-mail, alguma algum comunicado de, de aniversário, etc. Isso é, é, é bem legal que o RP consegue ah, organizar esses contatos aí de forma fácil e, e simples para vocês pensarem em alguma ação de relacionamento que, que é bastante importante. Gestão de vendas, outro ponto fundamental do RP. Então, com, a, com o RB vocês conseguem saber quanto que vocês estão vendendo, qual produto que vende mais ou qual produto que vende menos. Podem pro, programar descontos para determinadas peças, receber os pedidos da loja virtual e fazer essa sincronização com o estoque, que é, que é muito legal. Enfim, saber para onde está vendendo mais, para quais, quais lugares que vende mais ou qual, quais produtos que vende mais. Tirar relatórios de vendas, saber margem por produto, então o ERP ele consegue dar essas informações em, em um tempo muito rápido para vocês acompanharem e, e tomar e ter mais subsídios para tomada de decisão. Gestão de importação de pedidos também, o ERP ele é ele vai ajudar e muito, principalmente para para vocês que vendem no e-commerce. O que, que isso faz? Vocês vão importar os pedidos da, das que vocês recebem via loja virtual e vai fazer essa, essa sincronização de vendas e estoque então com poucos cliques você já consegue até emitir a nota fiscal para o cliente e que sem um ERP seria um processo que tomaria muito tempo de vocês então ter essa automatização para receber os pedidos sincronizar o estoque e já poder emitir a nota fiscal vocês vão ter um ganho de tempo aí enorme para poder vender mais e, e se preocupar até em, em outras ações de mercado. Então, também, outro ponto que o RP ajuda em muito vocês. Vamos seguindo, relatórios. Mas... Só Opa. rapidinho, uma dúvida que eu vi ali, para a gente já matar ah. e já matar esse assunto de sincronização ah, de estoque, que é, o pessoal mandou aqui, que a Isabelle mandou. Está é, perguntando se o ERP controla o estoque online e se tiver uma loja física, se ele sincroniza também. Ah, Como não é não é não que funciona vou... Quando tem as duas, as duas coisas. Sim, é uma excelente pergunta que eu até ia falar sobre isso mais adiante, mas já respondendo, sim. O RP ele pode fazer essa integração entre loja física e virtual. Ou seja, ah, eu tenho um estoque de 50 camisetas, por exemplo. Aí vendi 23 na loja física e mais 20 na loja virtual. Então o RP vai fazer essa sincronização e vai tirar, e vai tirar essas peças do estoque e já vai dizer o quanto que vai sobrar. Ele vai contar tanto da loja física como loja virtual. Na, nas configurações do RP tu consegue fazer nessa sincronização, tanto da integração loja física e loja virtual, para não ter esse conflito de, de, de ter quebra de estoque, por exemplo. Então, uma muito boa pergunta. Beleza, vamos continuar. Beleza, então. Relatórios personalizados, ah, eu quero saber qual o qual estado que me compra mais determinada peça? Quero tirar um relatório de, de quanto que eu tenho para receber nos próximos 40 dias, ou quero tirar um relatório de quanto, de quanto eu tenho que pagar nos próximos meses. Então, com isso, o RP ele permite tirar esses relatórios de maneira muito rápida, sem vocês precisarem demandar tempo fazendo contas. O próprio RP já vai dar esses números na na tela do, do teu computador de forma muito rápida. Gerenciamento financeiro, contas a pagar, contas a receber, emitir boletos. Então, toda essa parte financeira vocês conseguem gerenciar através de um ERP, porque assim vocês vão ter exatamente a, a informação daquilo que vocês têm para pagar e daquilo que vocês têm para receber, incluindo as taxas que vocês têm que pagar, seja taxas de cartão ou, ou outras taxas que possam estar inclusas nas vendas, enfim, todo esse gerenciamento financeiro, principalmente de contas a pagar e a receber, o ERP facilita muito para vocês. Gestão de produtos, cadastro de produtos, enfim, toda a estrutura de produto vocês conseguem gerenciar pelo ERP, cadastrar os produtos, os preços dos produtos, vocês conseguem gerenciar aqui as características do, dos produtos, então... Vocês podem ter também esse controle, não só das vendas e do estoque, mas também dos cadastros dos produtos no próprio RP, para ter tudo num lugar só. E a emissão de documentos fiscais, como notas e boletos. Então, com o RP, vocês conseguem emitir uma nota fiscal em menos de um minuto. Um boleto também, de fala muito rápida com poucos cliques. Então, o RP ele vai, vai facilitar... E muito, vai fazer vocês ganharem muito tempo na, na, em fazer essas tarefas mais burocráticas. E o que é uma outra vantagem também do RP é que ele já vai estar atualizado com, as, as, com a legislação brasileira. Por exemplo, tem, temos a nota fiscal 4.0 entrando agora, dia 2 de agosto. Então, o RP já está atualizado, já está apto para vocês emitirem as notas dentro dessa nova legislação. Ou seja, é uma preocupação a menos que vocês vão ter que ter de cada vez que entrar um, uma mudança na legislação, uma mudança em notas, em, em regras e boletos, por exemplo, vocês não vão precisar se preocupar em ir atrás disso, porque o próprio ERP já vai deixar isso atualizado para vocês. Vocês só vão ter que se adequar às mudanças e, e, e fazer a, a emissão da nota, dos boletos, enfim, dos documentos. Então, é mais uma, uma preocupação a menos que o empreendedor tem que ter e por fim o controle de expedição que é o o controle logístico né ah eu vou mandar meu meu pedido meus pedidos pelo correio já consigo pelo próprio RP emitir a, emitir a etiqueta de entrega e gerar o código de rastreio então todas essas funções que que como como eu venho repetindo elas demandam um tempo um, um tempo muito raro do empreendedor então essas tarefas aí do dia a dia o RP ele vem para para resolver para vocês. Então, em linhas gerais, as principais ferramentas que um ERP faz são essas aí. Uhum. O, o, é importante lembrar assim, né? o ERP, ele não, ele, ele é uma ferramenta que vai auxiliar, né? ele não vai Exato. tirar o, o trabalho do empreendedor, né? ele vai otimizar o, o tempo dele para ele conseguir trabalhar e trabalhar com dados melhores e ter... É, dados melhores para ele conseguir é, ter uma outra visão, ter de repente uma visão mais estratégica da, do negócio dele do que ficar indo ali, às vezes, por, pelo que ele acha, né? É. E principalmente é. nessa parte de gestão de estoque e, e nessa parte de controle, ele saber realmente o que que vende, o que que não, não vende o que que ele precisa efetivamente comprar o que que ele não precisa, não por ele achar, né? É muito bem colocado, Gustavo. Isso, como tu falou, ele não vai eliminar o trabalho do empreendedor. Até é, é fundamental que o empreendedor ele crie essa essa cultura de fazer esse acompanhamento do, do, do RP e também de alimentar os dados no RP, os dados de os dados financeiros, atualizar o estoque sempre que fizer uma, uma nova compra. Enfim, é importante que que se crie esse hábito de de fazer esse acompanhamento, né? porque o ERP, ele é uma ferramenta que ele vai facilitar muito a vida do, do empreendedor mas é fundamental que ele tenha esse hábito de, de acompanhar e atualizar o, as, as informações porque ele não vai substituir o, o teu papel né? de, de gestor ele vai te dar os subsídios para tomar uma, uma decisão com, com mais dados com mais informações e não, e não no escuro então é, é, é bem importante pontuar isso e agora, por que, que eu tendo um e-commerce, eu devo integrar um ERP no, no meu negócio? Além de tudo isso que a gente já falou, o ERP hoje, ou a automatização, ela, é, ela se faz necessária em qualquer loja virtual, principalmente hoje, porque a exigência pela profissionalização do setor só cresce. E vocês podem dizer isso muito melhor do que eu, porque hoje os clientes eles querem respostas mais rápidas, eles não querem esperar, eles querem atendimento via WhatsApp, querem atendimento via chat, então eles querem respostas mais rápidas e, e, e, e o ERP vai ajudar a isso, ele vai prover essa informação de forma mais rápida para vocês. Então hoje a automatização ela é fundamental em qualquer negócio e, e no e-commerce muito mais ainda. E com todas as áreas controladas em um único sistema, o gestor consegue ter uma análise correta, sem falhas, o que facilita a tomada de decisão e também até o planejamento de investimentos para buscar um crescimento da empresa. Então, imaginem vocês se para cada função que, que, que envolve um e-commerce, uma função de compras, de controle de estoque financeiro, vocês tivessem uma planilha no Excel para cada uma delas. Como é que seria a, a vida de vocês? Eu aposto que ela seria muito mais caótica do que é hoje e a tomada de decisões seria mais demorada também, o tempo de resposta seria bem mais demorado. Então, ter essas informações concentradas numa única plataforma e que consiga te dar os dados atualizados em um tempo muito rápido é, é imprescindível. Eu não vejo hoje um gestor de e-commerce que, que, que consiga ter sucesso apenas fazendo esses controles via planilhas, por exemplo. Hoje é é fundamental ter uma gestão automatizada do negócio. E o que um RP pode fazer pelo seu e-commerce? Além daquilo que a gente falou antes, um ERP vai resolver muitas coisas na, na vida do, teu, do negócio de vocês. Na primeira delas é emitir notas fiscais em menos de um minuto. Nota fiscal eletrônica, nota de serviços, cupom fiscal geração de notas automáticas a partir dos pedidos, ou seja, é aquilo que eu estava falando, ah, recebeu o um pedido pela minha loja virtual, importei o pedido e, e já em poucos cliques já vou gerar a nota. Então, o RP integrado ao e-commerce, ele vai permitir que vocês ganhem um tempo enorme nessas tarefas. Permite já ter assinatura digital, com um certificado digital, então já fica de acordo com a legislação, o próprio RP faz autorização no Cefas para emissão de DANF e envio automático do código de rastreio dos correios. Então são tarefas que que, que demandariam um tempo um tempo desnecessário do, do gestor, mas que com um, um sistema de gestão vocês conseguem fazer isso com poucos cliques. Vendas. Então recebeu os pedidos de vendas. Enviar propostas comerciais, controlar comissões, se vocês trabalham com outros vendedores, então vocês conseguem também ter esse controle de comissões por vendedor, então de forma bem fácil. Relatórios gerenciais e gráficos com evolução do faturamento. Então, isso é uma, uma parte do RP que eu pessoalmente gosto muito de, de observar, que é que, que são gráficos com evolução do faturamento, para saber. Isso vai dar subsídios para vocês saberem em quais períodos do ano vocês precisam fazer uma promoção para vender mais, ou em quais períodos que, que a venda é maior. Enfim, vocês conseguem também planejar as próprias ações de marketing do e-commerce de vocês através dos relatórios gerenciais. E aqui o que, a, o que o pessoal perguntou antes, integrar loja física e virtual. Então... Não, o RP ele vai funcionar tanto para quem tem o um e-commerce como para quem tem loja física e tanto para quem tem os dois. Então ele permite fazer essa integração de pedidos tanto na loja física como loja virtual de maneira rápida. É, e essa e essa integração entre loja física e virtual é, é, é fundamental né, para não ter aquela, aquele problema de ter dois estoques e aí vende um, tem que baixar no outro. É, é, vende na loja física, tem que ir lá na, na loja virtual para tirar, porque não tem mais o produto e aí, só que ao mesmo tempo que você está vendendo também na loja física, está vendendo na loja virtual e é, acontece de não ter o, o, o produto vender um produto que não tem, correr esse risco então assim é, é, essa, essa parte realmente é bem fundamental, assim, para quem tem uma loja física e está entrando no e-commerce, ou já tem o e-commerce ou o está querendo entrar, é muito importante ter esse controle é, de uma forma centralizada né? Exatamente, senão vira uma confusão né? então, e o legal disso de ter uma plataforma é, é que tu não vai precisar ter um controle separado, né? ah, esse estoque aqui é só para loja física, esse aqui é só para loja virtual, não, vão ter um estoque só, um controle só e, e, e vamos vender é, é, o ERP é para isso aí mesmo é, porque senão dá, dá aquele problema, isso, isso, isso a gente já, já pegou muitos casos assim de, de logística que fala, Poxa, mas como é que eu fiz? Porque é, é, eu controlava o estoque da física pela loja virtual, só que ao mesmo tempo que eu vendi na loja física, é, vendeu na loja virtual, e aí acabou que o virtual ficou sem a peça e eu não tem como fazer, então assim, é... é isso acontece muito, isso é bem, bem é. rotineiro de quem não tem um, um sistema para gerir o estoque, né? onde o Exato. estoque ele vai estar tá ali, saindo tudo do mesmo lugar e ele co consegue controlar e saber se tem ou se não tem o produto de fato, tanto no físico quanto no virtual. Exato, aqui no Bling a gente vê muito disso e, e, e esse fator do estoque é um, é um dos fatores que, principais também que as pessoas buscam quando vem contratar um R&P. Né, justamente para evitar esse tipo de problema. E o estoque a gente vai falar um pouco mais agora. Né? Então, o que, que um RP dentro dessa, desse módulo de estoques pode resolver para vocês? Primeiro, o cadastro dos produtos. Né? Ah, comprei 100 peças do, de uma camiseta, vou lançar no meu estoque para atualizar ele. Importação das notas fiscais de entrada, então, isso é, isso é bem legal. No que vocês fazem a compra, podem fazer a importação dessas notas já direto para o estoque que é muito bom, e automatiza o processo. Entradas e saídas de estoque, então essa é a função básica, é controlar o que, o que entrou no estoque, o que vai sair, ver os saldos de estoque, ou seja, saber quanto que tem de cada peça em de determinado, de determinado estoque, poder ver os, os estoques mínimos e máximos de cada peça, O que isso é muito bom também, pro, que vai facilitar muito, principalmente no planejamento de compras, de vocês quer é definir estoques mínimos e máximos para cada peça para vocês se planejarem para não deixar o estoque acabar antes de, de fazer a reposição e também evitar comprar itens que estão que estão tendo excedente no estoque então isso é, é fundamental para não desperdiçar dinheiro né analisar os produtos com maior ou menor movimentação então isso vai ajudar muito vocês a, a planejar alguma ação de marketing ah, eu estou vendo que, que esse produto X ele não está vendendo muito, então eu vou, vou tentar fazer uma promoção para tentar uh, limpar meu estoque disso. Ah, ou esse produto aqui eu vejo que está vendendo bastante, então eu vou planejar uma compra maior para não ficar sem, sem ter como atender meus clientes. Que Isso vai dar a visão financeira do estoque, ou seja, saber o quanto de dinheiro eu tenho no meu estoque, o quanto, e, até o, e poder projetar o quanto que eu estou deixando de de vender por ter um estoque mal planejado. Saber a movimentação de cada produto e a integração do estoque com e-commerce, né? com e-commerce e loja física, que é o que a gente vinha falando uh, até agora. Então, esse módulo de estoque, o, o RP, eu vejo, eu pessoalmente falando, é uma das funções que eu vejo mais importantes para um gestor uh, de e-commerce, né? que é principalmente saber... Uh, o quanto comprar de cada peça, principalmente quais peças comprar e quais peças que não devem ser compradas por enquanto. Eu, eu gosto muito dessa gestão de estoque que o ERP permite. Finanças, também outro módulo muito importante de um ERP. A primeira delas é contas a pagar e a receber, é para poder programar o meu fluxo de caixa. Né? O quanto que eu tenho a pagar nos próximos 30, 60 dias e o quanto que eu tenho para receber nesse mesmo período para programar o meu fluxo, nos pagamentos e recebimentos de uma forma rápida. Acompanhar caixas e, caixa e bancos também, ver como é que está o meu caixa, os, os bancos também, isso é fundamental. Emissão de boletos com registro. Então, outra vantagem do RPM dentro daquilo que eu vinha falando do RP estar tá sempre atualizado com as, as mudanças legais, as mudanças de normas é o fato já por exemplo do boleto com registro. Então um RP ele já está pronto na nova plataforma da Febraban. Então os boletos que vocês vão emitir através do RP já vão estar tá dentro dessa plataforma, já são com registro e no caso do Bling aqui com para os principais bancos, né? Fazer remessas bancárias e baixas por retorno, também o RP consegue automatizar isso. Temos aqui uma parceria com a MOIP para emissão de boletos registrados por apenas R$ 2,29 por boleto pago. Então, também mais uma vantagem que o RP consegue permitir para, para vocês, que é além de já estar adequado às, às novidades da, das legislações, é também buscar alternativas que que traga uma redução de custo operacional para o cliente. Controlar o fluxo de caixa, ver um resumo de entradas e saídas por categoria e por cliente. Então, isso é muito legal para quem gosta de acompanhar no final de cada dia o quanto que entrou e quanto que saiu por categoria e por cliente. E também fazer gráficos com a evolução do faturamento. Então, todas essas funções, essa visão financeira do negócio, o ERP consegue... Dá para vocês aí com poucos cliques, ou seja, vocês não vão precisar fazer planilhas no Excel, nem ficar fazendo contas na calculadora, porque o próprio RP já vai deixar isso tudo pronto para vocês. Vocês só vão ter que ter a, a parte não menos, não menos difícil, mas só vão ter que ter a parte de tomar a decisão, porque a parte de fazer as contas e tal, o RP vai ajudar vocês e muito nisso. É, claro, aquilo que a gente falou, né? É. é é não tomar, não perder o tempo com o dia a dia, mas sim conseguir olhar para quem está gerindo o e-commerce, gerindo o negócio, conseguir olhar de forma estratégica e, e, e tomar uma decisão estratégica com base em dados reais do que realmente está acontecendo e não com base em, em, em achismo, o que às vezes acontece é, acontece muito também às vezes é, tem muito problema ou alguma algum tipo de produto ele faz mais barulho do que outro ou tem é, de repente em um dia e aí um dia que você está com menos é, menos coisa para fazer e naquele dia aquele produto vendeu mais você nos outros dias continua volta a focar em em diversas outras coisas volta a ter mais um monte de coisa para fazer no dia a dia e você ficou com aquela lembrança, daquela imagem de que naquele dia aquele produto vendeu muito, que acha que aquele produto vendeu muito, ou que acha que aquele produto, no, no caso, está dando muito dinheiro, está é, rendendo bem e com dados, com, com a visão. Do mês ou da semana, né? De, de um sistema que ele vai conseguir, que ele vai conseguir te mostrar ali, até né, nessa parte de fluxo de caixa também, você vai conseguir tirar essas, essas, essas impressões que ficam, por às vezes, não estar tá conseguindo focar no ponto estratégico do, do e-commerce, né? Porque está muito voltado ali para o operacional ali no, no dia a dia. né. Exato, e, e, e também tem aquela visão, que a, a tu colocou bem, é, muitas vezes por, por estar faturando bem determinado produto, a, tem aquela falsa impressão de que ele está dando lucro. Mas se você tiver um controle como um RP, muitas vezes ele pode te mostrar que não, Ah, estou vendendo muito desse produto, mas ele está me custando praticamente a mesma coisa do que eu estou vendendo. Então vocês conseguem acompanhar também isso, a, essa, essa visão de, de, de lucro de cada produto. Que é, o que é muito importante também até para tomar decisões do que não vender mais. E às vezes, por porque um determinado produto está trazendo um faturamento alto, a gente acha que ele, é, que ele é fundamental, mas muitas vezes se a gente for analisar ele a fundo, ele até traz um, um bom faturamento, mas ele não traz lucro. Então, tem essas informações, são é, bastante para até para decidir a, a, aquilo que não vender também. Né? É fundamental ter, ter esses números na mão para antes de tomar uma decisão qualquer. É, e até é, nessa parte de finanças, também tem a questão do, de impostos e tudo Sim. mais. Né? Às vezes a gente, a gente pensa em e-commerce, pensa em fazer promoção, pensa em diversas coisas, mas esquece que tem a parte dos impostos postos, né? Então Exato. às vezes a, a promoção que a gente está fazendo é que o, o lojista vai fazer o, o, o lucro dele vai todo comido por imposto, por, por taxas, enfim. Tem que tem que ter uma visão do que que você realmente está tá pagando pelo pagou pelo produto, quanto você vai pagar de imposto, e quanto daquele dinheiro vai efetivamente para o seu caixa né para aí você fazer é, a, ge, a gestão do, do seu dinheiro de fato né não fato. Do, do dinheiro todo que entrou né Exatamente é sem dúvida é, é fundamental isso serviços bom para quem é prestador de serviço também então o rp ele vai permitir controlar ordens de serviço Emissão da nota fiscal de serviço. Então, no caso do Bling, hoje nós temos integração com mais de 600 prefeituras no país. Então, a gente tem uma cobertura bastante grande para quem é prestador de serviço. Com o RP também, vocês conseguem fazer o controle dos contratos mensais, que é, que é uma coisa que muitas vezes eu vejo alguns prestadores de serviço se perdendo nisso. Então, ter um RP que controle os contratos que vocês têm aí já facilita um monte. Geral, geração automática de contratos com cobranças recorrentes. Então, também é outra facilidade do RP já gerar as cobranças recorrentes. Ah, eu tenho um contrato de 12 meses com um cliente, então consigo já também programar essas cobranças nos dos 12 meses, emitir nota, boletos e ordens de serviço a partir desses contratos. Então, já um, um tempo que vocês conseguem economizar aí e, e, de cara. Consultar as ordens de serviço por vendedor ou técnico, e impressão de etiquetas, aqui muito para quem trabalha com, com assistência técnica ou tem vendedores no campo para prestação de serviço, também vocês conseguem ter essas consultas por cada profissional que trabalha com vocês, informação de condições de pagamento e categoria, receitas e despesas e auxílio no controle de serviços de assistência técnica e consertos. Então, para quem é prestador de serviço, também o ERP, ele, ele pode ajudar muito nessas tarefas burocráticas aí de contratos e cobranças. Então, mais uma facilidade para o empreendedor. Aqui um ponto fundamental, que é a integração com e-commerce. Então, isso muito a gente já, já vinha falando até então, que é, primeiro ponto, é gerenciamento dos pedidos, ah, eu tenho minha loja, fiz minha loja virtual aí na X-Tech, então recebo os pedidos da, dessa loja, já vou dar a baixa no estoque, já vou emitir a nota, já vou até fazer a emissão da etiqueta dos correios, então gerar a etiqueta e o código de rastreios, o código de rastreio também você já consegue gerar para o cliente através do RP então vejam ali que em, em meia dúzia de cliques vocês já resolveram aí umas quatro tarefas burocráticas aí em, em questão de, de dois ou três minutos. Então, muito, muito simples. Integração com as principais plataformas e lojas virtuais e marketplaces. Então, além da, de integrar a loja física, a loja virtual, vocês conseguem também fazer o gerenciamento dos, das vendas em marketplaces através do rp então unificar esses três canais de uma forma bem rápida e simples. Integração com sistemas de logística e cotação de fretes. Então, um RP em que falando especificamente do Bling, a gente tem uh, integrações com vários operadores logísticos que permitem uh, fazer essa, as cotações de frete de maneira muito rápida. Então, ter essa integração logística para poder ganhar tempo e passar um uma cotação de frete mais adequada para cada cliente é fundamental hoje no e-commerce. Então, a integração com o e-commerce hoje, a gente entende como a, talvez a nossa principal função de um RP hoje é, é fazer esse gerenciamento dos pedidos estoque e logística. A gente não, não consegue enxergar um, um e-commerce de sucesso que não tenha essas três funções a, agregadas num RP. que é Gerenciamento de pedidos, gerenciamento de estoque e controle logístico. Hoje são três tarefas fundamentais para o e-commerce e vocês podem falar até melhor do que eu o quanto que isso gera de dor de cabeça e, e, e, de te, e quanto demanda de tempo para vocês gerenciarem. Né? que Com o RP vocês conseguem economizar muito tempo nisso. E por fim, integração com o CIGEP Web dos Correios e Correios Log+, mais também. Então, gerenciar todos os pedidos para saída, fazer o código de rastreio, imprimir etiquetas, envio automático da atualização de local para os clientes e integração com o fulfillment, o envio da nota. Então, também, como a gente vinha falando de logística, é outra facilidade que um ERP pode permitir para vocês. Né? Fazer esse gerenciamento todo dessa cadeia logística aí que que é uma área crítica para o e-commerce. Então, pessoal, ou seja, o que um, um ERP, no final das contas, ele vai fazer para vocês? Resumindo tudo isso, primeiro, ele vai automatizar processos, vocês não vão mais perder tempo se preocupando em como emitir uma nota, em, em lançar manualmente as vendas que vocês receberam e lançar manualmente o estoque. Então, o primeiro ponto é isso, automatizar processos para vocês ganharem tempo. Eliminar tarefas repetitivas, então vocês vão, o RP vai, como falei até então, é, ele vai eliminar essas tarefas aí, vai, ele vai fazer esse processo chato para vocês. O RP envia informações em tempo real, então vocês conseguem ver na hora o desempenho do negócio de vocês, e no RP online em nuvem, como é o caso do Bling, vocês conseguem ter acesso a essas informações em qualquer lugar, pelo, pelo smartphone, pelo tablet, pelo notebook, enfim, tendo um, lugar, um local com acesso à internet, vocês conseguem acompanhar em tempo real o andamento do negócio de vocês. Deixe o seu negócio de acordo com a legislação tributária, que é aquilo que eu falei, citando o exemplo da, da nota fiscal 4.0. Sempre que tem uma atualização... Fiscal, uma atualização tributária, o próprio RP já vai se preocupar em atualizar isso para vocês. Vocês não vão precisar se preocupar em saber se o RP já está já tá pronto para determinada atualização. Não, o RP já vai fazer isso para vocês. Controla seus resultados financeiros, então, o que a gente estava falando até agora, e como eu já tinha falado, permite controlar o seu negócio em qualquer lugar, ou seja, vocês. De onde estiverem, podem acompanhar o desempenho do, do negócio. E aí, dessa forma, vocês vão ter mais tempo para quê? Para focar em estratégias, pensar ah, eu quero pensar em campanhas, em, em ações promocionais, enfim, em estratégias de negócio em si, atender melhor e vender mais. É, como eu falei antes, o, o consumidor hoje ele quer respostas rápidas, quer respostas agora, não quer esperar. Então, se vocês tiverem que se preocupar em fazer essas tarefas chatas, vocês não vão conseguir atender o cliente da maneira rápida. Então, com o ERP, vocês vão conseguir ter tempo para isso. E, principalmente, pensar no futuro do seu negócio. É Como que o empreendedor ele se preocupe mesmo com a estratégia do negócio. É, enfim, é pensar em melhorar o negócio, melhorar o desempenho e vender mais. Eu, eu vejo que o empreendedor hoje, ele, o mínimo de tempo que ele, que ele puder se preocupar em, em tarefas burocráticas, melhor. Ele tem que se preocupar hoje com o futuro do negócio, em estratégias e melhorar resultado, porque hoje o mundo é muito mais competitivo. Então, pessoal, todas essas funções do RP elas vão servir no final das contas para isso, para vocês terem tempo para focar em estratégias, vender mais e pensar no futuro do negócio. Em linhas gerais, é, é isso que o RP vai fazer para vocês bacana é, o Guilherme o Ítalo tá aqui ele uhum. falou assim, que ele usava o Bling e ele sentia um, uma fa falta de, de um dashboard com informações sim. relevantes e tal como é que está essa parte no Bling hoje Eu sei que tiveram algumas atualizações é, nesse último tempo como é que sim nesses Não. últimos tempos como é que evoluiu essa parte uma boa pergunta. A gente hoje tem uma, uma integração com uma empresa chamada Web the Plan, que já está totalmente integrado no Bling. Então, o que, que ela faz? Ela, ela permite ter alguns dashboards de, de, de KPIs. Né? Então, essa, essa função hoje, que, que o Ítalo está tá perguntando, a gente tem através desse nosso parceiro, então, que ele é totalmente integrado ao Bling. Então, tu consegue com essa integração, fazer definir os, um dashboard né, específico com aquelas informações que tu quer. Claro que isso hoje, ela, ela, tem, ela tem um custo extra, que é o, que é o valor do, dos planos que, a, que essa empresa oferece, mas hoje a gente já tem essa integração. Ela não é, vamos dizer assim, nativa do Bling, mas ela, mas ela tá, já está integrada no Bling, tem essa questão desse, desse custo a mais, mas hoje a gente já tem essa opção para oferecer para o cliente. E tem esse, esse dashboard aí. Uhum. E, é, e, tem o, e vocês têm também todos os, os relatórios que ele pode tirar, enfim, que o logista pode tirar hum. e pode, pode, pode ver, pode entender por ali os dados. Exatamente. É, e a Isabelle está perguntando aqui, fazendo mais uma pergunta, se existe algum valor de setup para integrar o Bling com a x e como funciona se o cliente dela quiser contratar, provavelmente a Isabelle tem uma agência ou ela hum. é, é desenvolvedora aí da, da X-Tec. Muito bom. Bom, Isabelle, tem, aqui, aqui vem talvez a melhor notícia de todas, né? o Bling hoje ele não, ele não cobra, não tem custo de setup nem, nem custo de adesão. Então, o Bling você só vai pagar o, a assinatura mensal do plano escolhido. Nada mais do que isso. Não, não, tem, esse, não tem nenhum custo extra, só, só o custo do plano. Do plano e, tem o cupom, e tem o cupom de desconto ah, para é, o lojista é, da g né? Claro, eu deixei para o final aí o cupom <risos> para segurar o pessoal mais tempo. Aí tem uma surpresinha no final aí da apresentação. Eu já. Já, já, agora que tu falou, já vou, já vou falar aí. Então, pessoal, porque, que tal levar o Bling para o seu negócio? Né? O Bling ele é online, prático, seguro e integrado. Integrado com, com a Xtech, integrado com os maiores marketplaces do país, tem integrações logísticas. Então, o Bling faz você economizar tempo com tarefas operacionais e ganhar mais dinheiro com um negócio organizado. Então, por que usar o Bling? Primeiro porque ele é 100% online, vocês conseguem acessar de qualquer lugar que vocês estiverem, pelo smartphone, pelo tablet ou computador, o Bling é seguro, os dados eles estão armazenados em um data center e tem backups automáticos, então vocês não vão, não tem o risco de perder nenhum dado, é 100% seguro, ele é fácil de operar, ele é intuitivo e, e sem setup inicial, então como é que funciona? Vocês criam uma conta no Bling e saem usando, é, funciona como a Netflix como eu costumo falar. E possui módulos integrados, emissão de notas em menos de um minuto, controle de estoque, de pedidos, integrações logísticas, financeiro, boletos, relatórios gerenciais e muito mais. E aqui vem a, a, vem a notícia boa aqui. Então, o cliente x -Tech, utilizando o cupom Jogo da Velha x -Tech, ganha 90 dias para testar o Blink sem custo algum em qualquer um dos nossos planos. Então, só na hora de fazer o cadastro, só lembrar de colocar o cupom lá, jogo da velha Xtech, que já na hora entra o crédito de três meses grátis para usar o Bling. Então, aí, pessoal que quiser testar, cliente Xtech, aí tem esse benefício aí para usar o Bling. Bacana, bacana. Então, tem mais um desconto aí, não tem... Não tem... Ah, o Ítalo está o Ítalo perguntando aqui qual é a empresa. Qual é a empresa parceira que tem os dashboards? Eu lembro que em um evento eu também conheci eles e a gente estava para... É, vou até voltar a falar com ele Para a gente ver o que, que a gente Sim. pode fazer Porque eles ah, trabalhavam não. bem Tinha um trabalho bem legal com, com dashboard Com essa, hum. essa visão de, de KPIs né? Sim, é, é Web The Plan Quer, quer que eu escreva no, no chat para vocês, Gustavo? Acho que é melhora Só parar de compartilhar a tela aqui Aí, ah, deixa eu escrever aqui já. Um pessoal aqui de Caxias do Sul, uma cidade vizinha aqui, aqui da gente, então, um pessoal muito parceiro nosso aí. Escrevi aqui no chat para vocês, é, Web the Plan, aí, Gustavo, Verônica, só tem que colar lá para o pessoal conseguir ver. Então, eu, eu, eu não sei agora os valores de cabeça, eles têm uma, uma condição especial para quem é cliente Blink, e com os valores bem, bem promocionais mesmo, né? Para a inclusão desse dashboard e desses indicadores. Então vale a pena dar uma consultada e conversar com o pessoal. Aí. Ah, bacana. Bacana, bacana. É, acho que deixa eu botar aqui, deixa eu. Só, deixa eu pegar aqui o, o nome e botar aqui para o pessoal. É vida plena, é isso mesmo. Isso aí. É. Isso aí. Então é isso. É, pessoal, espero que a gente tenha conseguido ajudar e passar um pouco do, do, do, de como que o. O ERP pode ajudar vocês na gestão do e-commerce. É, o Bling está integrado na Histec, é um dos parceiros da Histec que está com a gente desde, do, desde o início, desde quando a Histec começou, e estão sempre juntos também com a gente nos, nos eventos, eles junto com a gente, a gente junto com eles, e tudo que precisarem contar com eles também pode falar com a gente, que a gente ajuda no contato, no contato com eles. É, então, é, espero que a gente tenha conseguido ajudar. A gente está fazendo diversos webinars, a gente está buscando é, aproveitar todos os nossos parceiros de ecossistema para a gente mostrar, mostrar para vocês como que vocês podem melhorar o desempenho da loja de vocês através de ferramentas, através de, de, de todas as soluções, onde, como a gente falou aqui diversas vezes, onde vocês possam focar 100% na estratégia e focar 100% no que no que vocês precisam focar que é no negócio de vocês e tentar deixar tudo o mais automatizado possível, o mais simples possível, tá bom? Olha, vocês estão recebendo vários parabéns aí do, do William aí. Ah, é a pessoal, a gente que agradece aí o feedback de vocês e a gente fica à disposição em caso de dúvidas tem os nossos contatos aí, podem mandar para comercial .com e a gente vai estar à disposição para ajudar vocês. E aproveitem o cupom aí, hashtag XTEC, para ganhar os 90 dias grátis. E mais uma vez eu quero agradecer a, a equipe da XTEC pelo convite, o Gustavo, a Verônica, sempre nossos parceiros aí para eventos e, e outras ações aí, sempre Sempre legal participar e estar junto com vocês. Beleza. Valeu, Guilherme. Um abraço. Tchau, pessoal. Boa tchau, noite. Vocês. Um abraço. Bora um aprender. Obrigado, tchau, a tchau. Até mais.